Vamos começar a gravar um vídeo, já vistes? <risos> Sai mesmo ao dono <risos> Boas pessoal, daqui é quem fala o David Sejam bem-vindos Olá Mila, bom dia Sejam bem-vindos a mais um vídeo E desta vez estou aqui com a presença do meu irmão, Kiko Boas malta E, pois, Camila <risos> E pessoal, desta vez vai ser um vídeo diferente do Twins of Force Ah, um pagamento Espera Toma Snickers, tu não és tu quando fome. Patrocínio. <risos> Sim, isso é que era. <risos> era bom, era. Era bom, era giro. Esse é um vídeo para falar sobre a minha primeira experiência no evento Iberanime. Evento esse que foi realizado no dia 22 e 23 de Outubro na ExpoNor, no Porto, aqui em Portugal. Queria pedir desculpa porque o vídeo está bastante atrasado. Já estamos em Dezembro. Houve problemas, houve preguiça. E pronto, só agora é que estou a fazer o vídeo Então, para começar Como é que nós fizemos o... Como é que nós começamos o dia? o oh, seguinte, nós começamos a acordar... Bem cedo, eram 5 da manhã Só que eu acordei às... <risos> Ai, eu não acredito nisso <risos> Só agora, puta Está a tocar musiquinha? Não pares! Não! Toca música! Toca -me a musiquinha quando acaba... <risos> Eu acordei às 4h30 da manhã, porque tratei da minha higiene. Nós tínhamos o comboio às 6 da manhã, eu acordei às 4h30, alisei o cabelo, pedi ajuda à minha mãe. E pronto, às 6 da manhã nós saímos de casa. Eu peço desculpa pela qualidade da cama, nosso local mais powers, próximo estava escuro. Mas pronto, 7h40, tirei, tirei a, a foto que postei num story do Instagram. E chegámos ao mercado e se numa 20, não foi? Fizemos uma caminhada de um quarto de hora aproximadamente. Chegámos ao local de evento, às 8h25 da manhã já tinha uma fila. Bastante grande já. Não digas nada. Quando nós chegámos lá nós viemos até te perguntarmos, o que é que se passa? A moto acabou cá à noite? A moto acabou aqui fora? Porque assim, nós tínhamos o comboio, nós tínhamos o comboio, tínhamos autocarro em campanha. Mas uhum, nós não quisemos apanhar muito mais tempo e demorava a voltar mais de uma hora à vontade. Uhum. Ou então, não, se já estou a exagerar. Mas eu não quis. ir íamos demorar muito tempo. Então nós decidimos apanhar o um metro e depois vir o resto a pé. Porque a pé nós podemos andar ao nosso que, Passamos que, quiséssemos... por uma ponte eh, normal. É o claro que o pessoal costuma, o percurso o, percurso que o pessoal o percurso faz. O normal e foi bem, bem tranquilo. E nós encontramos malta no metro e no comboio quando vamos ir para lá não, nós chegámos primeiro que essa moto essa chegou essa moto quando chegou ficou a olhar para nós Epa, vocês já estão aqui não já, né? é? e já e já estava uma fila bem né? ainda um fila enorme já às 10 horas uh! quando uh! Às horas, as portas abriram e a, a fila era enorme a, a fila era tão grande tão grande quando abriram as portas aquele ainda andou bem porque aquele é um espaço ainda, era um espaço bem grande. movimentado e tinha bastante gente a atendermos para começar a entrar mais porque havendo as pessoas Eu estava muito mais gente depois que abriram as portas. E depois à tarde, depois de uma ideia, começaram a vir ainda mais, mais pessoal. Pai, primeira vez que vamos a um evento destes. Uh, não é bem a primeira vez. É. A, a, mim, a mim já não era. Nós fomos à Comic Con em 2016. Eu, eu refiro-me ao Iberia A ah, Comic Con Iberia Nim é um diferente. Sim. Fomos à bancada da de, Devir. De Comparamos. Uh, para trocar o de... volume 4 de Kimetsu, por causa da revisão dele. Que estava, tinha uns problemas de ortografia e assim. Então eu entreguei o livro antigo e eles deram-me este novo. A mulher viu se o livro estava arriscado e assim. Foi uma pergunta para mim, mesmo, que eu, para mim mesmo que eu fiquei... O que é que eles vão fazer com os livros antigos? Provavelmente eles vão reciclá-los, não é? Para poder fazer... Ah, é. Exato. Provavelmente eles vão reciclá-los para poder fazer outros novos livros, não foi? Provavelmente é assim, sim, não é sabemos. Então, eu acho que se o livro, mesmo se o livro tivesse riscado eu acho que eles não vão querer meter à venda um livro que deu polémica. Obrigado. Oh, Já que estava lá, aproveitei e comprei o volume 5 de Spikes Family. É a seguir. Houve uma história engraçada. Foi com este volume: Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. O primeiro volume. Isto aqui é uma história engraçada. Mas. Continuando. Uh, nós pedimos a uma vada da sorte. Achei que era 1€ ou era 2€ por, por uma ficha. Nós pegávamos a ficha, metíamos dentro numa. Um uma roda. Uma roda. Uma roda é, de E uh, Sim, ao, um... ao Kiko, Kiko calhou-lhe um bonezinho uh, da Mante. Da mente, que era realmente uh, que estava encarregado, de encarregado de... do invento E foi uh... conseguimos no algo. Mans conseguia alguma coisa bonita. Ah, olha, pronto. é e... gato fugiu. A gata fugiu. Oh, Mimi! Vá lá! Não é está. Ela é aceita. Assim, ela é meio antissocial. Falando do evento, das coisas que tinham lá, dos produtos, tínhamos bastantes posters bastantes camisolas, uh, t-shirts, tínhamos também bastantes figures, pop figures. Inclusive, estas pop figures não as comprei no evento, pois já as tinha, mas houve bastante gente que comprou figures e uh, fico contente por eles. Eu fui, uh, eu fui ao evento, meti na cabeça que não ia gastar dinheiro com, com, isso, com os produtos, mesmo eu querendo, mas eu não o fiz. A comida também, nós ficámos muito tempo à espera. Na as filas de, é de comida eram grandes. Uma pessoa está com fome, não é? vai querer comer. Vai, é verdade. Mas primeiro nós tivemos que levantar dinheiro. Não. Fomos à caixa multibank. Ah, não, não, está, não está Uma hora. Uma hora. Não. uma hora não. Foi uma hora, se calhar. Eu tivemos uma Foi. Foi uma hora. Sim. Se não foi, pareceu mesmo passou uma hora. Mas foi muito um <risos> Mas o tempo passou bem. Porque tínhamos os cosplayers ao, ao redor. Então fui tirar fotografias, foi tirar. Um, uh, fui foi gravar vídeos com eles, inclusive tirei gravei um vídeo com um cosplayer de asta de Black Clover. No evento também tinha lá campeonatos de gaming, uh, FIFA, Valorant, League of Legends, que eu gostava de ter experimentado, principalmente o Valorant, mas a fila era enorme, por isso eu fiquei logo. Deixa estar, deixa para quem quiseres ver. Aproveitei o evento, não digo que não. Uhum. Gostei, interagi com, com muito pessoal, pessoal do Correio e. Uh, não tive queixas, nada. Ainda interagimos com o boneco, do, que é a figura yeah. do, oficial do evento. Mal lhe toquei no braço e ele olhou logo para mim. E uh, cumprimentou-me uhum. logo. É, está, o boneco está aí para interagir com a malta. Um, uma figura para se, expor, para se expor ao público, já no, na, na internet, e isso. Acho muito bom, a parte de todos, fazer esse trabalho. E aí está, é um, este evento serve para o pessoal se comunicar e interagir uns com os outros. Em questão do evento, os bilhetes esgotaram-se logo, Sim, na altura que foram pronto. lançados. Os bilhetes esgotaram logo, o meu irmão comprou logo o bilhete. E de junho ou julho, e o bilhete dele comprei duas semanas antes do evento. Tivemos sorte e consegui encontrar o bilhete. Foi o último lote Se bem os que bilhetes. lá eles vendiam o bilhete, mas mesmo assim, está, nós não sabíamos, é. tranquilo, o que importa é que nós estamos, esperemos que para o ano seja melhor do que este ano. Esperemos que seja muito melhor, porque sim. sim. Esperemos contar com outra vez com a mesma malta que apareceu lá. Sim. Espero contar sim. ainda com mais malta, o Kimbe, que foi uma das imagens do Ibrahim. Foi. Somente na abertura, íamos assim. Na abertura do evento, sim. mesmo com o evento. Mesmo convidado a ela antes, antes de fazer essa é... a abertura, Verdade. a foto com ele. A apareceu lá, a cantora. de. Ui, de. de. de. de. me de. Uma branca. de. Uma branca. de. de. branca. É que é bastante popular no Japão, e foi, foi uma experiência boa, conhecemos pessoal incrível, uh, foi, acho que, é, acho, que é, é, acho que o pessoal não precisa de beber, nem né? precisa de fazer outras coisas para se divertir, acho que só o simples convívio de malta que gosta das mesmas coisas que nós, de anime, de mangá, e mesmo até de cosplay, só, só na conversa, na, na base, na base da conversa, Uh, já é uma maneira de, para nos, de nos podermos divertir. A bruta. Uh, o evento foi algo que nós sempre à espera. Foi mesmo uh, o que realmente nós queríamos. E, finalmente tivemos a nossa primeira oportunidade. Realizamos um, um desejo, digamos Um desejo assim. que nós tínhamos. Um claro. desejo, sim, que Mas Valeu a pena, não, não perdemos nada. Não, tranquilo. É engraçado que só tive quatro pessoas que me pediram fotografia. foi O personagem que o Manuel estava a representar era o Ara Nieger. Apesar que muita gente não o reconheceu, porque ou, estava, sei, faltava, ou... faltava as marcas na é, cara. Faltava as marcas na cara, mas assim, reconheceu-me é. pela chave. Mas, pronto, tranquilo, qualquer coisa. Mas... Acho, que, ah, eu acho que se não fosse pela chave, só não via. É. Foi algo que nos satisfez. Satisfez, gostei. E é. para o olho para repetir. E nós queremos repetir para o olho. Só isso que, que eu dei. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Mais uma vez peço desculpa por, pelo atraso. Consegui então finalmente apresentar o vídeo. aí. Espero que vos agrade e espero que nos encontremos no próximo eu ano. Eu. Eu, tá bom, eu